Quem é sucesso passa por aqui. Tá vindo aí. O presidente tá vindo aí. Passeio de moto em Brasília com o presidente. Dia das mães. Aí. Claro que a mídia não vai mostrar isso, né? Nem a esquerdalha. Aí. Será que o homem é? Aí, meu presidente! Aí. E aí? Será? Será que tem moto? Será que tem contrário de baixo? Olha isso aí! A imprensa está mostrando isso? Nunca! Essa linda foda! Para vocês, esquerdalha! Aê! Aê, ó! Aê! Só para ter uma ideia! Ver isso aí, pode vir, pode vir, pode vir toda. Não tem que ninguém. Não, aí galera, aí para mais, não para. É impossível calcular as fotos tem é impossível. É impossível! Lindo, galera! Gente pra caramba! Moto pra caramba! Muito legal! Vem, vamos dar uma olhada pro nosso Presida A galera tá rodando lá! Ó. Olha só que legal! Quanta gente! E olha aqui atrás, esperando pra tá sair! meu módulo ele vai ter um milhão de motos mó pra caramba Tem mais do que no modo híbrido. É isso aí, Patriota. Isso é nóis. Quem é sucesso passa por aqui.